E aí, tudo bem? Aqui é o Daniel. E hoje eu estou aqui no treinamento da Infusion, da Babelty, sobre um software que eu uso para o meu trabalho, para me comunicar com você é, de uma forma mais eficaz. E durante esse treinamento, antes de vir, na verdade, para o treinamento, eu imaginava que eu sabia muita coisa. Mas aqui eu aprendi tanta coisa nova que eu percebi que realmente eu não sabia nada dentro do universo de possibilidades que essa ferramenta me oferece. E aí, eu tive a seguinte ideia, na verdade, né? Bom, eu também sou psicólogo, estudei, fiz alguns cursos, né? E tenho alguns conhecimentos sobre o desenvolvimento pessoal, mente humana, enfim, é, empresas. Então, eu queria compartilhar com você é, uma atitude que eu fiz hoje aqui na sala de aula. Eu perguntei bastante e, graças a, a essas perguntas, as pessoas me deram respostas que me ajudaram a mudar completamente a minha mentalidade. Então, quero que você responda esse vídeo aqui no comentário é, ou até mesmo responda por e-mail Dizendo alguma dúvida que você gostaria que fosse respondida por mim, alguma coisa que eu posso te ajudar de verdade. Porque eu sei que muito provavelmente você tem alguma, alguma coisa, alguma coisa na sua vida que, focado mesmo na mente humana, que talvez alguém de fora, alguém com é, uma graduação em psicologia possa de fato te ajudar. Então, é, deixa aqui a sua dúvida, um pedido de tema de vídeo, que vai ser um prazer muito grande gravar esse vídeo respondendo a sua maior dúvida e que vai com certeza te ajudar na sua vida. Beleza? Esse rápido recado. Se você gostou, compartilha também com outro amigo para que ele possa fazer uma pergunta para mim, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.